Oi, povo! Começando mais um vlog, mais uma semana aqui com vocês. Acabei de terminar um vlog, então estou com a mesma roupa, mas é pra não perder o embalo, já tô começando o próximo. Vocês vão ouvir um barulhinho de fundo, que é o Alfred passando pano no chão, que é o nosso robôzinho. Ele tá limpando a casa. E eu tô aqui fazendo o planejamento do mês para voltar a gravar vídeos. Então, assim... Estou animada, já fiz aqui o do mês de fevereiro e hoje eu tenho que gravar uns stories, eu tô fazendo uma, um desafio, na verdade, de como descomplica, então eu tô gravando alguns stories para eles, tenho que gravar hoje para postar os stories da segunda fase e se eu conseguir eu já quero deixar gravado da terceira, porque tá fresquinho, então eu tô conseguindo ficar sem ventilador para gravar, daqui a uns dias talvez volte a ser o um inferno que estava sendo então, eu não vou mais conseguir ficar sem ventilador, cabelo solto, manga curta e não muito menos de maquiagem, né? Agora, no caso, eu não tô. Só passei o um hidratante que a minha cara tava pedindo. Então, depois eu faço a make com vocês, gravo. O Beto também tem que gravar hoje, então a gente vai estar tá os dois ocupados. Aí as coisas rendem mais. Nada mais satisfatório que riscar não uma, mas duas tarefas da lista. Fiz um vídeo de arrume-se comigo desta make que vai para a rede, a rede vizinha, então me sigam lá. E já gravei as stories também que eu preciso, já aproveitei e gravei o das duas fases que faltavam gravar. Então já tô com eles prontos, eu posso deixar programado, não preciso mais ficar neste calor com essa luz na minha cara esperando pra gravar. Só tem que editar, cortar bonitinho pra poder subir no Instagram. E é isso. Então agora vocês vão comigo fazer um desarrume-se aqui. Deixa eu aproveitar. Meu Deus, eu tô. Isso aqui embaixo do meu cabelo tá tudo molhado. Eu tô com uma lâmpada aqui, ó, pra fazer a luz de fundo. E a ring light ali pra fazer a luz da minha cara. Eu tô suando, pingando, podre. Mas bora tirar esse reboco do rosto. Voltei. Tem uma piranha. Como é que vocês chamam isso aqui? Na minha casa sempre foi piranha. E eu vou prender este cabelo que eu tô suada. Assim, um cocão. Eu acho que eu falei em algum vídeo que eu tô fazendo exercício todos os dias e aí consequentemente eu estou lavando o cabelo todos os dias também. Então não tem problema eu suar. Desse jeito pra gravar alguns stories, porque amanhã eu já vou lavar o cabelo de novo, então. Ai, não, não me escapo muito dessa rotina, sabe? E aí agora, eu vou botar minha faixinha. Eu amo essa faixinha, ela é maravilhosa, porque eu tenho a agonia dos cabelinhos colando na água e eu tenho muito cabelinho novo. Então, ela. Salva a minha vida, assim, linda, maravilhosa, né? Só que não. E hoje eu vou usar um demaquilante diferente, eu vou usar esse Refresh Makeup Remover da, da Skin Soul que é pequenininho, bem na Glambox. Vamos ver se com a janela aberta dá menos eco. É né? também Tu vai gritar igual. Assim. Bem melhor. eu não fico, ficou ecoando na minha própria cabeça. Aí, vou botar aqui, eu boto uma quantidade ok, né, nada de miséria, e vou tirar a make. E ele tem um cheirinho muito gostoso de, ah, a coisa esquisita aqui do apartamento, é que a gente escuta os vizinhos usando água. Então, tipo assim, agora eu tô ouvindo o em cima tomar banho, porque os canos são muito próximos do teto, entendeu? Então a gente escuta quando toma banho, a gente escuta quando tá abrindo torneira, do banheiro, porque a água cai no cano que é grudado no nosso telhado, tipo, grudado no gesso. Então, só isso que dá pra ver, tipo, tu não escuta o barulho do vaso, entendeu? Mas tu escuta a descarga caindo, sabe? A água caindo. Então, pra quem tem agonia, pra quem sente vontade de fazer xixi, esse barulhinho é ótimo. Meu celular tá acabando a bateria, espero que eu pelo menos consiga terminar de gravar. Essa parte, daí eu boto lá no, no cabo. Tirei aqui, sai muito sujo o algodão, olha aqui. Muito, muito sujo. É bom. Esse negócio é muito bom. Agora eu vou passar esse tônico hidratante da Chua No é Wanchoo. uma coitada também, na Glombox? E ele já é deu maquilante também. Então, além de tudo, dá uma ajudada pra tirar o que ficou. E uma hidratada. Ele é menos agressivo que o do maquilante normal. Como eu tenho usado menos maquiagem. Agora que eu voltei, por causa desse desafio do Descomplica, porque eu comecei a fazer os vídeos pra postar e tal, e se comigo, aí eu voltei a usar um pouco mais de maquiagem, mas eu tinha parado. Fazia muito tempo que eu não passava nada. Acho que desde o Halloween, pra ser bem sincero. Então, eles estavam super resolvendo pra tirar rímel e coisas assim. Mas eu tô gostando deles pra tirar a pele também, assim, maquiagens mais pesadas. E meu sabonete facial acabou, então eu vou ter que passar um esfoliante. Ele é bem levinho, eu vou passar com o rosto molhado, então ele fica mais leve ainda. Mas o ideal seria usar o sabonete facial mesmo. Passando a mão só molhada mesmo na pele, pra umedecer o rosto, umedecer o pescoço que eu passei o contorno aqui. E aí a gente passa o esfoliante, que também é da The Skin Soul. Eu tenho alguns produtos deles, quase a linha completa de rosto, na verdade. Tenho o, o primer, o tônico facial. Tive o sabonete, mas já terminou. O esfoliante, o demaquilante e os como é que é o nome? Uso os folhetos corporais, tanto de pele normal, pele do corpo, como dos pés. Eu tenho tá lá no box também. Onde um eu mostro pra vocês o que, que tá no box. Ele é muito gostosinho, tem um cheirinho bem gostoso e ele não é muito abrasivo, por isso que eu tô usando ele como sabonete, basicamente. Mas.. Se tu passar no rosto seco, aí ele pega bem. Agora eu vou passar o um hidratante. Eu tô usando esse de argila branca com aloe vera, quando eu quero uma hidratação mais power. E quando eu quero só, tipo, dia a dia, eu uso esse serum de aloe vera, 99% aloe vera. Como eu usei uma coisa super agresiva, né, o... Esfoliante, eu vou passar esse creme mesmo. Pronto. Vou tirar aqui o minha faixinha, vou devolver ela no bracinho dela. Vou ficar com o cabelo preso mesmo. Passei bastante creme então mas eu tô com o rosto molhado, melado e eu vou deixar assim pra absorver hoje o Beto vai gravar até mais tarde então eu vou terminar de editar os vídeos programar e tal e aí eu vou pro sofá tentar terminar de assistir os meus vídeos do Youtube porque eu não cheguei nem na metade da lista mas por enquanto é isso vocês vissem onde que eu tô apoiando meu celular e como, nós iam ter um ataque cardíaco, mas tudo bem. Eu acabei de ver no Instagram da Studies um Icer Vanilla Latte e eu tenho as coisas pra fazer. Então vamos tentar. Já tentei outras vezes fazer coisas do gênero que não deram muito certo, lá muito certo. Mas esse eu acho que não tem grandes mistérios, porque é café, leite, essência de baunilha e açúcar. Tudo isso nós temos. Então, vamos tentar. Vou fazer aqui nosso lanchinho. Copos. Café, solúvel. Na receita tava, era café expresso, passado, né? Só que a gente já tá tomando... A ah, minha bolsa toda amassada. A gente já tá tomando café passado e daí eu não queria ter que passar de novo, então eu vou trocar por a, esse aqui. Baunilha, que eu vou ter que comprar mais, inclusive. Açúcar e leite. Eu vou usar o um mixer para bater o café no leite, porque eu não gosto que fique aquelas bolinhas no fundo. Então, vamos começar. A torradeira tá esquentando para eu fazer pãozinho de lanche. Aí eu vou botar bem pouquinho leite, só para bater o café mesmo. Um tantinho. Depois eu completo. Uma colher. Vou botar uma de açúcar. Não muito cheia. A essência de pão já é doce. E um pouquinho de café. Tá. Meia colher. Vai dar uma espuma, isso bem gostoso. Olha como fica a diferença. Isso aqui, metade eu acho que é espuma. eu fico botando e tirando assim porque eu acho que eu vi em algum lugar que se tu fizer isso a espuma fica mais espessa mais concentrada, mas não sei pode ser só vozes na minha cabeça também e agora eu vou botar a essência não dizia a quantidade, então eu vou medir uma colher aqui mais ou menos um fundinho de colher sei lá Sobrou tão pouquinho, vou botar o restinho. E é por isso que às vezes as coisas que eu faço dão errado. Porque eu vejo um restinho e eu quero gastar pra botar fora. E completar. Ficou assim o nosso lanchinho, que orgulho, eu botei franguinho dentro dos pães, um franguinho que eu fiz ontem, aí eu botei junto aqui na torrada, porque a gente não tem mais ovo final do mês, né, então eu botei um franguinho aqui pra gente comer agora, uma torradinha. gravei o vídeo e tal, né, tudo lindo, aí eu olhei pro lado, vou sentar no sofá, aí olha como é que tá o sofá do lado, né. Então agora a gente vai guardar isso tudo. Aí, começando pela vida real. Dona de casa, economiza saco de lixo até não poder mais, porque é horrível de, de usar, tipo, acaba muito rápido. E ficar comprando saco de lixo é meio que botar dinheiro literalmente no lixo. Então, ó, abri o saco direitinho, e aí eu já tenho mais um saco de lixo reutilizado, entendeu? Menos um plástico no mundo, graças, graças à minha habilidade de abrir a compra. Então... Vamos lá guardar essas coisas e depois eu vou passar minha nota pra ganhar cashback. Vou deixar ela aqui do lado, pra eu não esquecer. Agora vocês vão comigo. Ai, aqui, primeiro. Primeira parada, sabonete no pote. Ai, perto do banheiro. Dois. Não sou sócia da cena, então tem que ficar apagando luz e ligando nas peças quando eu vou. Deixar esse pacote aberto. Tô sozinha e terminei de assistir Lilo Stitch. Chorei, porque pra mim é a parte que o Stitch começa a achar que tudo é culpa dele, que ele estragou a vida da Lilo. É muito triste. Quando ele senta no chão com o livrinho dos, do, do patinho feio, pra mim dói o coração. E agora, botei Procurando Dory, que eu não tinha assistido ainda, só assisti Procurando Nemo. Na verdade, é Encontrando Dory, ou algo desse gênero, não sei direito. E vou diminuir a minha unha, ela tá enorme de grande, e ela tá começando a ficar meio mole, sabe? Então, vou dar uma diminuidinha, vou pintar, e vou fazer um Nescau, porque não tem um chocolate nessa casa... E é o doce que temos, que tem chocolate e é anescal. Então, vamos lá. sair é o filme, pra eu não perder, porque se eu não. não vi, né? Então não dá pra deixar rolando. Vou pegar minhas coisas das unhas, que eu já tinha deixado aqui separadinho. Pegar minha garrafa também, que eu não pego mais água. Porque minha garrafa ficou aqui. E aí fiquei com preguiça de buscar. Levar a minha garrafa. E aí, agora eu não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho preguiça de fazer mais de uma viagem. Então, eu vou botando tudo nos braços, assim, pra conseguir levar tudo pra uma vez só. Só que eu não sei como é que eu vou fazer isso e filmar ao mesmo tempo. Pera aí. minha garrafa não para. Assim. Ela escorrega, porque ela é toda de metal. Ela não tem aquela borrachinha. um, um esmalte. Acho que eu vou usar um não sei, né, vocês não estão vendo nada, né peraí, eu não tenho mais luz aqui no escritório, porque a gente não arrumou o ventilador, então tá fora do teto, peguei uma base de unha, pra passar tô procurando um esmalte, eu queria uma coisa mais neutra mas eu acho que eu não tenho nenhum nude aqui hum, o que que eu tô afim de usar? Verdinho. Acho que vai acabar sendo esse. E é isso. Tô olhando se não tem mais nada aqui que me interesse. Que eu esteja na vibe. Mas acho que não. Não vai ser esse mesmo. E aquilo. Ai, que tá aqui já. Ui, cai Isso aqui. Precisa aqui para ficar, porque eu já vou botar fora depois. Não tem mais nada aqui. Eu vou ter que encher isso aqui também. Ah, mas depois eu encho. Tenho tempo. Aqui. Agora, vamos encher a garrafa e fazer o um mercado. Aí aqui é sempre a mesma sábado. Por que eu não uso meu tripé? Eu tenho e eu não Sim. uso. Enfim. Vocês... 10 horas da noite, meus vizinhos devem estar me odiando. Agora... copo O copo, porque eu vou bater o leite. Vai ter que ser esse mais alto. Pescal. Ah. Hum. Chutei a porta da geladeira. teco de leite. Não peguei a colher. Terminei de pintar as unhas Já limpei também com, com aquele restinho de removedor de esmalte Que tinha no tubinho mesmo Não fui encher mais porque... Preguiça. Agora eu vou botar meu pijaminha e vou dormir. Dormir não, assistir vídeo. Eu tô bêbada já de sono. Eu vou assistir vídeo, deitar no sofá, se eu cochilar, cochilei, pra esperar o Beto chegar. Então, eu vou terminar o dia de hoje por aqui. Boa noite.